Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu aluno, sou Nobre Meus amigos, vamos aqui para mais um videozinho de God of War nesse canal delicioso Porque, caras, eu preciso mostrar para vocês aqui um remake de God of War Feito na Unreal Engine 5 Aqui eu vou mostrar para vocês o canal direitinho, onde vocês podem encontrar aí a fonte Vou deixar o link no comentário fixado Vou dizer para vocês que o trabalho do cara aqui ficou um negócio primoroso E até me deu vontade de jogar esse negócio aqui Refeito dessa maneira, olha aí Santa Mônica, olha a oportunidade hein rapaz Então se você tá curioso para poder ver esse negócio comigo, já deixa seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos pessoal, na regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E lembrando que no mês de outubro galera, dos dias 6 a 12 de outubro, tá? Acontece aí a Brasil Game Show 2022 e nós aqui do Meia Lua estaremos lá Todos os dias, né? A maior BGS já feita com 7 dias ao invés de 5. E teremos lá atrações como BGS Talks, palco de esportes também com campeonatos rolando. Estandes ali para a gente poder conferir diversos jogos. Então vai ser muito legal. Queremos ver todos vocês lá. Pra gente poder dar um abraço delicioso em Cada um de vocês aí, caso vocês apareçam por lá. Então vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar a nossa tela aqui, para a gente poder começar a ver esse negócio juntinho. Já estamos aqui no vídeo, devidamente preparado. Este vídeo, pessoal, ele é do canal aqui, deixa eu até mostrar para vocês rapidinho. Teaser Play, como vocês podem ver aqui. Saca? Eu vou deixar, como eu disse, o link aqui embaixo no comentário fixado para vocês acessarem aqui o vídeo na íntegra Conferirem lá tudo bonitinho, dar uma moral pro cara, se inscrever lá no canal e tudo Deixar o likezão aqui também, um comentário Porque é muito legal a gente dar apoio a esse tipo de trabalho E vocês vão ver que o negócio aqui está deveras impecável, meus amigos A gente já pode ver aqui, ó, a ambientação do jogo, né, no God of War 1 E agora, ó, deixa eu até botar um pouquinho o som aqui pra gente poder conferir, né Ó, musiquinha clássica do God of War Olha isso daqui, meus amigos Obviamente ele mudou a perspectiva Tá mais voltado pro que a gente vê ali no God of War 2018 Mas vejam só a água aqui embaixo Os reflexos aqui nestes vasos O fogo aqui tá muito legal E olha só esse Kratos, mano Os detalhes aqui nas costas A gente pode ver algumas manchas e tudo, sabe? O bracelete dourado aqui que a gente utiliza para dar da Perry Que eu acabei esquecendo o nome Então muito foda Vamos continuar aqui, seguindo, ó Olha o reflexo na água das paradas ali acontecendo, ó É um real engine Ó Depois de 10 anos de sofrimento o moço dele ficou legal. A água aqui, cara, ó. Esse ponto aqui que eu tava assistindo no iniciinho né? Que eu achei um tanto estranho. Foi essa água descendo aqui. Mas, obviamente, isso daqui é um trabalho sendo feito por um cara, né, velho? Ainda assim, é uma parada que tá muito legal. Apesar de estar tá um pouco estranha essa água aqui, tem muitos outros detalhes que o cara fez que. Putz muito incrível. Na moral, vamos lá, vamos continuar. Ó, a água aqui dentro. Olha, olha essa parte ali das pedras ali no piso e tal. Olha os reflexos aqui da água mais uma vez. Ó. Refletindo aqui, ó. A estátua aparecendo aqui no fundo. A janelinha aqui também, ó. Os traçar de raia aí, meu filho, rufando. Os detalhes do Kratos ficaram bem legais, o rosto, as feições. Olha só que doido que novamente a água. Olha esse cenário, irmão, totalmente construído ali. E eles mostrando aqui também agora há pouco, ó. olha as feições do personagem que a gente tinha visto as do Kratos, né? Mas olha só. Gods, The power of Zeus. Aqui, ó. Olha só essas expressões aqui, irmão. A testa aqui, ó, franzindo um pouquinho. Os detalhes aqui do cabelo. Obviamente tem espaço para melhor aqui, mas como foi um trabalho feito por fã, rapaz. Nossa, tá muito foda. The power of Zeus. Olha o reflexo da água. Que louco. Ó a água ali que eu comentei que tá um pouquinho estranho Aqui a gente consegue ver, ó, que a lâmina do caos Ela tá dando umas pequenas falhas aqui, ó Mas é natural, mano Esse processo de desenvolvimento aqui é basicamente um conceito Como diz aqui no nome do trailer que ele fez, entendeu? São totalmente justificáveis, entendeu? Porque eu imagino o trabalho que dá pra poder fazer isso aqui, mano Ó os lobos ali no fundo Olha esses lobos, mano, que da hora Volta aqui só um pouquinho Olha esses lobos aqui, cara Isso é louco, irmão Done... Olha aí, olha aqui ó. A gente consegue ver os poros aqui do cara. Olha os detalhes da barba, dos olhos aqui, mano. Olha isso que foda, as pelancas aqui, ó. Well, Kratos, go Pô, essa música é muito boa, né, mano? Essa trilha. Aqui agora ele tá dando um vislumbre pra gente das ambientações do jogo, né? Mandando umas pequenas falhas ali na paredinha. Ó, o Ocredes andando naquele ambiente que a gente tinha visto numa outra perspectiva agora há pouco. Olha esse ambiente, irmão. Ó, oh, aqui a gente tem um vislumbre maior daquele cenário dos lobos, mano, olha só Que é um cenário um pouquinho diferente Ele não é tão colorido igual os outros cenários ali por conta de chamas, vasos, a água refletindo as coisas, estátuas e tudo mais, entendeu? isso aqui é um cenário com a coloração um pouco mais neutra, digamos assim Olha aqui as gramas no fundo, as estátuas aqui, os pilares com as bandeiras e tal Muito louco Fogo ali também, no cantinho Olha esse cenário, irmão O sol Entrando assim, saca? Muito foda. Os deuses do Olympus me abandonaram. Caramba, velho. Muito louco. Na moral, Só quer ver? Esse pedacinho do final aqui, onde o Kratos fala, a gente vê ele próximo, assim, os detalhes da sobrancelha, cara. Dos olhos, como eu disse agora há pouco, lá dos Zeus e tudo. Realmente, tá um negócio de impecável assim, cara Muito foda Olha o Kratos correndo ali no cantinho, mano Agora que eu tinha percebido <risos> Olha ele aqui no cantinho, ó Tá fazendo exercício de pernas de enfrentar o bicho o do... Ó, olha aqui, cara, ó Quando a gente pausa, fica um pouco desfocadinha Porque a câmera tá se movendo Mas a gente consegue ver aqui os detalhes da sobrancelha, os olhos, ó Olha isso aqui, cara Nossa muito foda, muito foda Agora eu falo pra vocês, mano Imagina a Santa Mônica Pegar uma equipe ali, né Fazerem realmente um remake do God of War 1 Obviamente a gente gostaria que eles mantivessem a, O esquema de gameplay que a gente já conhece Dos jogos clássicos, sabe Eu acho que mudar ali pro O que é o God of War 2018, eu acho, na minha humilde opinião, que descaracterizaria um pouco como funcionam esses jogos clássicos, vamos dizer assim, entendeu? O que foi feito em 2018 eu acho que pertence a ele. Esses clássicos assim, se eles fossem fazer um remake mesmo Eles poderiam criar cutscenes é, dessa maneira Como tá sendo mostrado aqui Mas manter o gameplay da forma como a gente conhece Com gráficos bem mais aprimorados e tudo Algo que chega bem próximo do que eles mostram nessas cinemáticas E aqui pra gente das conversas e tudo Mas eu confesso pra vocês que essa perspectiva aqui também Ficou foda demais o Kratos mais próximo assim A gente percebendo os detalhes de tudo que acontece e tal Realmente muito, muito foda Então agora eu quero saber de você aí, querido espectador o que, é que vocês acharam aí desse remake feito por fã, tá? Como eu disse, eu vou deixar aqui embaixo o link do comentário fixado para vocês conferirem na, na íntegra esse vídeo Deixarem o seu like lá, se inscrever no canal do cara para poder dar uma força E é claro que eu quero saber a opinião de vocês aí Sobre um remake de God of War 1, sabe pessoal? Vocês acham que precisa? Vocês acham que seria legal a Santa Mônica separar aí uma equipe né, específica para poder trabalhar num remake desse jogo? Deixa aqui embaixo suas opiniões acerca disso Qual seria a perspectiva de câmera que vocês gostariam que fosse aplicada nesse remake?